Meu nome é Melissa Norange e eu estou um pouco cansada de falar sobre política, então vou fazer outra coisa que eu faço muito bem, irritar uma fanbase. Eu, vocês, todo mundo conhece, Queer Eye, não é da Netflix, beijo Netflix, me contrata que eu paro de falar mal dos seus programas. Que são cinco bichas fabulosas que levam para uma pessoa inovações incríveis, tecnológicas e sociais, tal qual um banho de loja, um banho, renovação do guarda-roupa, móveis e aprender guacamole. E aí, todo mundo gosta muito, acha muito incrível, você funciona, é um chora pra caramba. Eu estou aqui pra te dizer que esse programa é uma tragédia. E se você não está habituado com meus vídeos, você veio parar aqui de paraquedas, não tem problema. Eu explico para você o que é uma tragédia. Uma tragédia é quando a gente pega coisas que acreditamos que são muito incríveis, heróis fantásticos de narrativas e mostramos que eles são frágeis, que não são tão perfeitos, que se olhar de perto tem até chulé. E qual é o chulé de Queer Eye? O chulé de Queer Eye é o seguinte, a gente baseia todo o programa basicamente, né? basicamente, baseia o programa em ajudar homens heterossexuais através desses cinco caras gays, que vão lá melhorar a vida dele. E aí no processo é super emocionante, porque ele passa por uma desconstrução, não é mesmo? Ele se desconstrói, que, oh meu Deus, ser pessoas do interior, aparentemente não existe gay no interior. Gay só brota do asfalto, entendeu? Tipo... Não tem gay no meio da bosta de vaca, não nasce gay. Só nasce gay no cruzamento de duas avenidas. E aí nunca viram gay na vida. Os primeiros gays que eles viram na vida são aqueles cinco gays. E esses cinco gays que vão chegar na vida dessa pessoa, vão transformar a vida dela, ela vai se desconstruir, ela vai se tornar uma pessoa melhor, ela vai aprender coisas incríveis que ela podia ter descoberto usando a internet. E aí eles vão embora muito emocionados com essa história de vida que eles mudaram fazer uma pergunta. Desde quando é obrigação de viado ensinar hétero a lavar o cabelo? Só isso. Acabou Não, mentira. Vocês entendem? Vamos, vamos voltar aqui. Agora vamos fazer outra declaração. Você tem que pegar cinco viados da cidade levar até a cidade interior pra pegar um cara que é um bronco Dá um monte de coisa pra ele de graça. Olha, a gente vai me dar os móveis da sua casa. Olha, eu vou te dar essas novas roupas. Olha, a gente vai te dar esses produtos de beleza. Olha, eu vou te ensinar a fazer guacamole. Olha, como os gays são pessoas incríveis e humanas. Eu amo muito os gays. Eu descobri que os gays são gente como a gente. Eu não sou, eu Não vou te dar nada disso. Inclusive, se passar na minha frente, eu vou te dar coiopra. Essa parada é a suja, a porca imunda. Que não tem higiene básica, entendeu? Não toma e corta a unha. Eu não gosto disso, gente. Não gosto, disso de, dieta, não gosto disso de ninguém, não gosto de ninguém, não gosto de você. Ai, como eles são bonzinhos, eles mudam a vida dessa pessoa. Não tem obrigação de, mudar a vida de ninguém, não. Entendeu? Para com essa porra de que os bichos têm que aparecer e salvar. Se vira sozinho. Se você é vítima da masculinidade tóxica, vai catar outros héteros pra desfazer a merda que eles fizeram na sua criação. Não é um bando de viado que vai cair de paraquedas na sua cidadezinha interior pra te convencer de que nós somos todos muito legais porque nós estamos dando de coisa de graça pra você. E aí você me pergunta Mas Melissa, oh, Melissa, em ótimos episódios nos quais fazem essa transformação com mulheres e com homens trans e com outros gays? Ah sim, porque ser mulher, homem trans e outros gays é um negócio que realmente de outro planeta, que impedem você. Esse episódio, tem um episódio que pra mim é muito, realmente muito emocionante, muito bonito, e eu tive que assistir ele duas vezes para entender por que eu estava achando ele tão bonito assim. Que é o episódio da moça das, da Igreja evangélica. Que é lindo. Ele tem uma narrativa realmente muito bonita. É uma moça, muito feliz, sabe aquela tia que você ama? Você ama aquela pessoa é uma pessoa amável, ela é fofa, ela é querida, ela é uma pessoa boa, uma pessoa boa, ela tem um coração grande, ela quer fazer um centro comunitário na sua igreja, é uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa, uma coisa impressionante. E aí neste episódio você força uma pessoa traumatizada com igrejas evangélicas a entrar na igreja. Isso é lindo, porque ele superou. O... Gente, desculpa, Perdoa. a pessoa tem crescimento numa igreja evangélica. Sofre um monte de traumas e complexos. Ela não superou o seu problema porque a moça fez a lentada. Não. Não. Não. Não. não. Para superar esses traumas, é uma coisa incrível chamada terapia. Não é o um programa de televisão que vai fazer o menino superar os traumas de ter sido criado numa igreja preconceituosa, homofóbica do caralho. E aí me incomoda também muito que todo mundo acha lindo os gays naquela igreja porque eles foram e reformaram tudo. Eu queria saber se ia ser lindo pra caramba se eles estivessem reformando outra igreja. Ou outra coisa, que não fosse uma igreja. Chegar esse bando de bicha aqui para reformar a casa de outra bicha nessa cidade do interior, do lado da igreja, para reformar a boate, para fazer um centro de artes onde vai ter uma exposição de nudez. Você para cinco minutos e pensa: como será que reagiriam aquelas mesmas senhoras muito simpáticas e fofinhas que queriam ajudar a sua comunidade se aparecessem cinco viados para levar? Contra a cultura para uma cidade do interior Em vez de novos móveis Para o centro da igreja delas Para de acreditar Que as pessoas vão Se transformar Só porque elas conheceram Gays É lógico que pode existir um monte De transformações incríveis Que as pessoas efetivamente estavam emocionadas E que efetivamente o trabalho deles é lindo É incrível E tem um processo de, de conscientização Sim, lógico que tem A gente não pode achar que tudo é fake só porque a é televisão Claro que tem Mas assim, será que se Vamos pensar que se Que se não fosse Tão fácil Para essas pessoas receberem tudo aquilo que eles estão recebendo Este seria é o espaço para essa transformação? Será que eu, como bicha, para ser reconhecida como um ser humano legal, uma pessoa boa, de um bom coração, que faz coisas boas para a sua comunidade, para os outros, preciso reformar a vida de alguém? Será que eu não posso simplesmente andar, seguir, melhorar a minha própria vida, fazer as políticas públicas para mim mesmo, para os meus, para a minha comunidade, e conseguir passar na frente dessa igreja sem ter complexos de traumas que eu sofri, ou sem achar que eles vão me tacar uma pedra? Você pode me perguntar de novo, mas Melissa, oh, Melissa, eu gosto muito deste programa, eu me emociono muito, eu acho ele muito lindo, você está dizendo que eu não posso fazer isso? Eu não estou dizendo nada, você faz o que você quiser, a subjetividade é sua, se você quiser tratar aquilo como um processo de catarse, trata, ó oh, amor, tá muito difícil na vida para eu ficar dizendo o que você vai ou não assistir, toda vez que eu vi ele falar, olha tem um problema aqui com determinado, produto de entretenimento, eu não estou dizendo que você não pode assistir, eu estou dizendo que tá na hora da gente assistir e ver que nem tudo são flores. E por que nem tudo são flores mesmo? Esse vídeo não é flores, nada é lindo, maravilhoso, nada é perfeito, nada é dicotômico. Tudo tem uma sequência de discursos. E é um discurso muito esquisito você achar que um band de viado tem que sair da casa deles Para ensinar o moço a passar protetor solar. Porque ele teve câncer de pele. Ele é médico. Não somos babá de hétero. Não somos palhacinho de hétero. Não somos. Não somos? Não somos. Nosso papel na sociedade não é esse. Quando eu falo de luta pedagógica, não é essa luta pedagógica que chega com brindes. Matricule-se agora e ganhe 50% de... Não é assim. Mesmo que a gente faz processo de conscientização através de material eu trago benefícios materiais para a sua vida e aí você me aceita como eu sou vocês acham isso normal? Não é? você está pesando na problematização? sim, é por isso que eu tenho um canal e você está até agora assistindo que você está achando que? que essa problematização ou é idiota ou tem um fundo de verdade então você continua me assistindo que é assim que a gente vive então você para fechar qual é a questão de Queer Eye? Queer Eye? repete uma narrativa de que nós só vamos ser aceitos se nós formos perfeitos, incríveis e ajudarmos os nossos algozes, principalmente. Quando você força uma pessoa a entrar numa igreja que ela não quer entrar para produzir narrativa do programa, você está fazendo uma sequência de violências simbólicas para todas as outras pessoas que sofrem dos mesmos traumas. Estou dizendo que está errado reformar a igreja, que faz trabalho social. Não, não estou. De forma nenhuma. Vamos reformar tudo. Vamos fazer trabalho social, sim. É incrível isso. É muito legal. É impressionante. Eu acho ótimo. Mas não é o papel da bicha. É o papel de todo mundo. Todo mundo tem que fazer o trabalho social. Entendeu? Assim, esse negócio que nós vamos conseguir espaço, de que a gente muda a mentalidade, de que a gente emociona as pessoas só porque um bando de viado vai lá e melhora a vida de um bando de hétero, não pode ser o nosso apoio emocional quando se trata de visibilidade. Entende? Assim, o programa é ótimo, funciona muito bem roteirizado, as pessoas de fato têm as suas vidas melhoradas, eu não duvido em nada de que elas repensem suas atitudes de de verdade, assim. Poxa, realmente eu era preconceituoso, me faltava contato com essas pessoas. Sim, mas teve que chegar essa pessoa bater na porta da sua casa com móveis, roupa, comida e conselhos de coach e um pente para você aceitar, questionar os seus preconceitos. Tem uma coisa muito errada aí nessa sociedade que a gente está reproduzindo como se fosse absolutamente normal mesmo? Era só isso que eu queria dizer, vou deixar vocês pensando sobre isso e sair por ali. Se você gostou desse vídeo, comente, se você não gostou desse vídeo, eu não me importo, porque ao contrário do Fab Five, eu não preciso te agradar. Obrigada! Se você acha que a Chapéu que está gasta, por favor, doe 15 reais para eu comprar uma nova Lace fonte se você acha que esta roupa está um pouco apertada, que eu ganhei uns quilinhos, doe 50 reais para que eu faça um novo look. Se você acha que essa maquiagem está gasta, que ela também. Eu estou há 24 horas com essa maquiagem na cara, você tem absolutamente total razão, mas doe uma base líquida da Cryolan, ou então pode ser um bastãozinho, também eu não me incomodo para mim, que eu vou achar ótimo. Se você está achando essa parede também com a tinta um pouco desagradável, vocês, não tem problema nenhum, você paga uma tinta nova, tá que eu pinto aqui da cor que você quiser. E se você tiver conselhos para me dar, foda-se.